Nesse Shabbat, vamos compartilhar uma palavra de Jesus que fica lá em Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Por que, que a gente precisa se arrepender, Do do que que a gente precisa se arrepender? Né? E Jesus ele fala a respeito desse arrependimento, que é a mudança de mentalidade. E sobre que coisas a gente precisa mudar de mentalidade? A primeira delas que Jesus ministra no Sermão do Monte é a respeito do que é felicidade, ou do que é, de fato, uma pessoa feliz. Então Jesus diz assim, no verso 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." Do ponto de vista do mundo, as pessoas costumam pensar que, na verdade, os que choram são pessoas infelizes. Né? Mas aqui Jesus está trazendo uma mudança de mentalidade. Para ele, os felizes são aqueles que choram. Nisso consiste uma mudança de mentalidade, porque eu tenho que aprender a ver as coisas como Jesus veio e não como o mundo nos diz que é para ver. Essa é uma das mudanças de mentalidades que Jesus ministra nesse mundo do No mundo, as pessoas, de uma maneira geral, incentivam a gente a ir contra as bem-aventuranças. Na verdade, elas tentam fazer tudo que vai agradar as pessoas de uma maneira geral para que elas não sejam perseguidas, para que elas não chorem, para que elas sejam grandes e não humildes. Né, para que elas sejam pessoas vitoriosas e não pessoas misericordiosas que vão dar chance para serem alcançadas por exemplo, para o mundo o, o... O feliz é aquele que é esperto, e aqui para Jesus o feliz é o limpo de coração. Diante dessas coisas a gente tem que se esforçar sempre para buscar essa mentalidade dos céus, porque no mundo as pessoas vão ensinar a gente a fazer tudo do contrário, do contrário do que Jesus ensinou. E essa foi uma palavra que também foi compartilhada numa visita hoje, acompanha aí como é que foi. E aí pessoal, estamos hoje aqui na casa da Ellen, dá um, dá um oi para a galera aí, para os irmãos. E aí Ju oi. e Mateus? Tudo certo? Quem está aqui com a gente também, ó, olha só, o Douglas, a Leila e a Luísa também estão por aí. E aí pessoal, hoje a gente estava compartilhando aqui uma palavra de Jesus no Sermão do Monte, né, sobre as bem-aventuranças. Agradecemos pelo corpo de Jesus. Pai, obrigado por esse sangue que o Seu Filho deu para nós, amado na cruz, Pai, que nos perdoe por todos os nossos pecados, que nós seguimos o Seu caminho, Pai, e abençoe a todos, e obrigado por esse Shabbat, e obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo também, esse é sangue de Deus.